Nesses 27 anos, a Fundação Cultural Palmares vem reafirmar a sua resistência e compromisso com a promoção da cultura afro-brasileira. Então, neste momento, ela reinaugura um processo de articulação institucional, não só com o sistema MINC, mas também com outras áreas da sociedade, e repactuar sua relação com os movimentos fazedores gestores de cultura afro-brasileira no país. Então, o nosso objetivo nesses 27 anos é fortalecer a Palmares, fortalecer o sistema MINC e fortalecer o governo brasileiro, uma vez que a cultura afro-brasileira é resistente e é autora do que se manifesta no Brasil no ponto de vista da cultura.